Licença pra chegar, sanuto rapper do Chapa Rap Salve rapaziada do Paquistão Tali tá Klan e Narni Dungeon. Aí, só uma reflexão Não basta dobrar o joelho pra ver se a vida muda Não fique esperando, pensando, viajando bate a cara e para pra luta Eu sei que às vezes cansa, tanta gente que te julga Melhor fazer ao bem do que acontecer vida curta Quem espera sempre alcança, quem na guerra se lança Prefiro o serviço do lembrado pro lado do que uma vaga lembrança, a criança Com seu futuro ainda sonha Mesmo que hoje em dia a realidade não te proponha tem pais que não sabem assumir o próprio ofício. Nego amor ao filho por causa da droga seu vício. Mas sabe o que eu acho disso? Mas exemplo exemplos são são motivos. Para vencer na vida é alcançar os objetivos. Difícil de dizer ou de explicar. Depois que tiram vidas que querem nos escutar, eles querem me julgar pela forma que eu me visto. No rap invisto, persisto, insisto não desisto. Hoje eu represento o fato que eu visto. O preto pra eles é a luta, o preto pra nós é a luta. Me respeita, filha da puta, que tu não sabe o tamanho da minha luta. Tá entendendo? a coroa não entende porque eu volta e meu tô na favela. Eu tô na favela porque não tem preço. Vários, vários amigos meus estão na correria, estão juntos, presos e vivendo dentro dela. Aí nego fala, ah, Sanuto não mora na favela, não mora na favela, mas me sinto parte dela. E pra mim não tem preço chegar na favela e mandar uma rima e ver a menosada, ver o brilho nos olhos dela. Esse é o RAP, Realidade Através do Papel. É isso aí, máximo respeito. Aí, humildade e disciplina, respeito é pra quem tem. Se eu vou seguir como se fosse sabota, assim eu vou além É um só caminho, uma só união é. Fecha o punho, punho cerrado pro alto que isso é a revolução é. É. É.